Dados descritos no vídeo, isso é muito importante. São os famosos algoritmos, quando a gente usa a palavra-chave, tanto no YouTube, quanto no Facebook, e a gente precisa colocar. Mas a descrição é algo que você vai explicar o que está acontecendo naquele vídeo. Então, se você tem algumas normas, se você tem questões de, de, de, de procedimentos, você vai explicar o que tem que ser feito, orientações. Só o vídeo por si não vai resolver muita coisa, então você tem que explicar aquele vídeo. Se a pessoa está num ônibus, ela não consegue ver nada, ela não consegue ouvir, então se você tem a descrição, ela já, aquilo já vai chamar a atenção dela para ela poder ver o vídeo depois. Então é bom o que você está falando, você escrever também.